Olha que engraçado, eu fui convidado por um professor de uma universidade para dar uma aula sobre interpretação de texto e construção de textos para alunos universitários. E eu fiquei pensando, pô, mas os caras estão na universidade, os caras já estão fazendo o ENAD, vai fazer o ENAD agora e não sabe fazer um texto. Eu quero acreditar que os alunos sabem sim fazer um texto, que ao longo de tantos anos estudando, receberam as ferramentas para se criar um texto, para escrever bem, para interpretar. Então o que falta muito para os estudantes é isso, é utilizar aquilo que eles já sabem. Tá? Então a disciplina é o grande diferencial hoje da garotada. Se você tiver disciplina... Tiver o, o cuidado de aplicar aquilo que você aprendeu ao longo de tanto tempo que você vai aprendendo, com certeza você vai ter êxito nas suas empreitadas. Então, é, fica essa, essa lição para hoje, tá? Aplica, começa a aplicar aquilo que você aprendeu e com certeza você terá sucesso nos seus...